Seguinte, galera, tô aqui na chamada da Karen, e se liga nessa música. É... Por que eu tenho uma mira de arma? Ué, isso aqui é o jogo, já carregou? Ué, tá bom. Por que, que tem como correr? Como desligou a áudio, hein? É, Ei, Hora do café da manhã. Cozinha dois ovos com bacon. Coloca num prato. Coloque bacon. Cala a boca, áudio! Cala a boca, áudio! Tô com um copo na mão, toma um copo. Não. Liga. Oh, Jesus Cristo. Ah, deixa ver. Assim. Tá. Oh, mas mandei é complica, né? Não, pera aí, é inglês com legenda, eu não quero. Mano. Tá. Vou pegar dois ovos. Cadê? Nossa! Que organização. Que? que, que? Jesus Cristo, o que, que é isso? Ah, meu. Fica difícil esse rádio, né? Ah, é... eu não tem como. Qual... O que é isso aqui? isso que tá acontecendo. Oh, fica complicado. O o rádio. Ah, eu vou baixar o meu som. É, pronto, melhorou. Então, vamos lá. É... Os irmãos, Tá, tá bom. Onde eu vou achar um prato? Olha quanto talher. Olha que coisa mais desarrumada. Ô! Oh! Aqui. Ah, mas, eu preciso pegar um prato para colocar o ovo, não precisa? Ah, aqui. Prato. Jesus Cristo. Isso que é do jogo é incrível. Então, agora a gente coloca aqui. Aqui. Perfeito? É, colocar ponta mesmo, normal Esse rádio não vai parar de tocar essa música, né? Ai, meu Deus do céu Por que, que o C abaixa? É o C? Ah, o C É Ctrl tem como abaixar e correr? Eu já não sei Tá Pegamos aqui Agora o que eu faço? O taco aqui <risos> Mano, eu vou tirar o som do jogo Pronto Agora tem um, um, um violão Sei lá o que tá tocando Mano, o que, que é isso, meu? Como é que desliga isso aqui? Mano Tá, vamos esquecer o rádio Vamos cozinhar aqui Tá, agora eu tenho que pegar mais Fazer mais um É que Ué, cadê Ah, tá aqui, ó. Agora é o bacon. Pegou outra panela, né? Aqui, ó. Não sou eu que vou lavar, mas... Ah, não, vai ser sim. Com certeza vai ser eu. Eu sou como se fosse um, uma faxineira, entendeu? Sei lá que que o um personagem, eu não li nada sobre. Temos dois bacons. Ah, mas só dois? Não tem graça dois bacons só? Tá. De acordo com o meu inglês... Oxe, o que que é isso aqui, Jesus? <risos> tem várias facas ali, várias variedades. E aqui tem o quê? Nada. E pra, ah, tá aqui o prato. Pronto. Aí, agora eu pegar isso aqui. Colocar aqui. O que que eu sou aqui nesse jogo, hein? O louco, qual que é a minha dificuldade de compreender? Não li. Se você lê o café da manhã aí. Tá, colocar tudo no prato. Ixi, desk. É... Ixi, bitch, sei lá o que, Colocar aqui, né? É isso? Eu não sei, de aco... eu não tô entendendo. Meu inglês tá meio ruim. Pega geladeira, importante. É um copo, não tem como pegar. Eita. Ah, tem que temperar. Entendi. De acordo com o meu inglês é isso. Aqui é só um... Oh, meu, só um pouquinho aqui, ó. Esse negócio aí vai ficar aqui até amanhã. E aí pronto. aí ah, eu aqui não tem problema. Ó. A gente coloca aqui só um pouquinho de pimenta. Só pra dar uma, né? Precisa colocar muito. Muita pimenta, assim. Tem que colocar bem pouquinho. Vai. Agora se está. Tal... <risos> o tal virou mortal. Tá, boa. Agora sim, tempere, é beach of sales, é tempere, confia. Aqui, coloca um pouquinho de sal, pronto. E agora? Ué. É... É, ah, faltou o garfo, verdade. Tudo que tiver azul eu vou pegar. Aqui, pronto. Garfo? Agora coloca aqui. Você vê que a física do jogo é boa, né? Ah, não, eu coloquei addon. Então eu ponho. Francis, eu fiz o seu Meatloaf Sandwich de sandwiches. Não, não, não. Eu preciso ir agora. Eu preciso perder o carro. Oh, ok. Bem, eu amo você. Nossa, que garoto nojento, hein? Fiz esse um negócio aqui. Olha! Quem tá falando? Eita! Quem é vivo? Jesus Cristo. Ué, nova... nova... tendência? Ué. Mas deixa a voz aí, é... é o diálogo? É... Tá bom. Agora eu vou dormir, né? Nossa, não quis comer o um negócio ali. Fiquei... o quê? Sei lá, fiquei meia hora fazendo. Ah, si. Ah, tá bom? Huh? It might be time to lay off the morning wine. Oh. You know, sometimes a little different around here. There's always a mess to clean up. Eh, uh, okay, né? Ficar tudo em cima da mesa, é o que eu vou fazer. Vou arrumar certinho. isso aqui, esse livro aqui. O tamanho do livro. colocar onde? Ué, Ape Ears, É. Books. Eu não sei o que é. peraí O Google Tradutor não tá adiantando muito. Cartões em lá... La... Olha ali, ó. Tá, então aqui, ó. É de a... Stave, de acordo com o Google Tradutor. Livros na estante. Que estante? Essa aqui. Ah, filho. Isso aqui é o quê? Cards é, Ah, oh, aí, O que foi esse Cartões em lata Tá Esses cartões aqui eu coloco numa lata Agora onde tá essa lata? A menor ideia É difícil esse jogo, o que isso? Tem que saber inglês, senão não adianta de nada. Aqui ó, a lata. Agora a lata eu pego esses negócios aqui ó, essas tranqueiras. Coloca aqui dentro. Quer ver? Pronto, deixa bem arrumadinho. Viu? Pega esse. esse. esse o oh, lápis. E põe aqui. É books na estan. Esteve estante, não? <risos> é alguma coisa aí? Ué, Ué, É. Acho que é a porta estava aberta. Eu vi, Jesus, hein? Fascinante esse livro aqui? Esse livro aqui fica onde? E se eu fosse essa pessoa aqui que eu nem sei quem que é, que eu não li o diálogo? E olha! Bora agora! Agora! Bom, mas aí fica complicado, né? É difícil aqui aqui. É... é difícil. Nossa, a minha maior dificuldade. Arrumar a casa? Não. Ler inglês? Sim. Também. Arrumar as coisas. O que, que é isso aqui? Isso aqui é tudo dentro daquela lata. Não, isso aqui é bug. Não é possível. Não vi nada sobre... Ai, Jesus. É bug, né? É bug, né? É, é, bug, é bug, é bug. Nem como se é um negócio desse. Um jogo de... Fazer tarefas domésticas. E treinar o inglês também, né? Uma ah, boa. Tá, tem mais esse negócio aqui, sei lá o que que é isso. Tá bom, deixa ele aí. Tem mais o um, que tá botando o quê? E o rádio tá lá. Não tem como abrir a porta. Ô, ah, tem... oh, não enxerguei isso aqui, hein. Ô, oh, jogo, não vale. Colocou mais coisa que eu vi, não tinha nada aí não, hein. Não tinha isso aqui. A ah, gente tem que apiar aqui, ó, pronto. Que eu arrumo perfeitamente. No calata pra cá, não tem como. Eu tô até com medo de fazer essa parte. Esse Francis... Esse Francis... Francis. É, ah, que nome é esse? Tá, foi um papel aqui. Tá, ajuda aí. Lata tá. tá Agora eu pego essa lata aqui Tá Fácil Eu tô com medo Ah, vai ter alguma coisa atrás Eu tô com medo de olhar Ai Meu Deus Tá É, depois é bug, não é possível, é possível o negócio e o rádio? Esse rádio não queima, não? Quem arrumou aqui? Jesus amado, quem arrumou essa mesa aqui? Tá, eu preciso de prato. Ixi, são quantos pratos? Ah, meu até. Ô, Jogo, mas daí você tá me fazendo empregado também, né? Não dá. E o rádio continua ali tocando. Tem um negócio roxo aqui. Se é algum bicho malépico. Porque ou é bug? Eu estou torcendo. Para... Tá bom. Ué? Esse prato vai ficar aqui. Tá, então temos copos. São quatro copos. Tá, quando faz ah, Cove o dente, hein? Sentir daqui o cheiro. Meu Deus do céu o rádio. Gostei <risos> do rádio. Enquanto tem coisa ruim aqui nessa casa. Tá dominando ela. Que aí. Peraí. Ah, que inglês é esse? Que que é forks? Eu não sei o que que é forks. Ah, forks deve ser isso aqui, ó. Olha, é, nem meu Google, nem o, tradu, o tradutor, deixa eu ver. nem o tradutor tá. É um tá mais incrível. Ah, é isso. Fox é garfo, tá? Quando você for, quando você for para, se você for para algum lugar aí, lembra que fox, fox, sei lá como é que se pronuncia, é garfo. Lembre disso, é muito importante. Pronto. Agora é, isso aqui é um bolo. OK. Pegue o bolo e leve-o. Eu não, eu sei o que tá escrito, só que eu não sei explicar. Assar o bolo de bolo de carne. Asse o bolo de carne. Tá, né? Bolo de carne. Tem, tem... Que bolo é esse? Colo... Coloque o bolo em cima da mesa. Ou oh, tô tentando, né? Vocês estão vendo? Sei, eu não sei. Fatio fati. Vou essa faca aqui, ó. ó. Acho que ela é melhor pra cortar, né? Bolo, vem cá, vem cá, vem cá. Beleza. Tem então, um. batendo aqui tá me assustando. Deixa eu tirar esse aqui. Que corta o bolo. É com. Tô direito? Morre. Dinner's ready. Ah, meu. Sure. Sure. Eu não vou traduzir, porque eu tô com medo. Braços. O eu vi aqui? Meu Deus. Eu não sei o que é pior. Ah, ué. Acabou o jogo? Tá pior. Tá, vamos lá então, né? Olha, dá pra escolher agora mais facilmente, né? Aí sim. Que legal. Cara. <risos> tá muito... Ah, caiu tudo no chão. Quem que vai limpar? Eu não vou limpar isso aqui não. eu tenho um bacon ali, ó. Eu não vou traduzir Preguiça Mano, que lava louças? louça? Por que, tipo assim Caramba, tá faltando um ovo meu! Que Aí O louco, esse ovo é resistente Tá Agora eu vou pegar um prato Não, aqui não tem prato. Onde tem prato? Aqui um prato no chão limpinho. Aqui coloca mais prato. frente tem como? Pronto. Põe um. Põe outro. Calma lá. Calma lá. Põe esse aqui. Meu Deus do céu. Agora esse. Agora vamos temperar só colocar um pouquinho de, de pimenta, né? Tem um pouquinho para não, né? Não pode colocar muito, colocar bem pouquinho mesmo para ele não ficar com, porque quando você coloca muita pimenta fica ruim para você comer. E quando não tem sal também fica ruim, então eu vou colocar um pouquinho de sal, né? Porque não? Pronto. Agora Finalizar, só um garfo. Ele não come com a mão. Vou colocar esse ovo aí com pão. E beijo. Fica bom, hein? Olha nada vai ficar bom, amigo. Com isso aqui aqui. Hum. aqui, mesa. a mesa é... Uma tela, na verdade, sabia? É uma tela, ela muda, assim. É. Aqui é uma, tudo é uma tela, pronto. Agora chama chamo moleque. Antes francis voltou o quê? Ué, faltou nada. Você quer outro garfo? Tá bom então. Pega outro garfo. Era o que faltava. E... Pronto. Esse negócio de comer com dois garfos. Ué. Francis, não esqueça de seu almoço. Na próxima vez, você pode fazer almoço como a mãe da Timmy? Ela -lhe, lhe cookies. Nossa. não come o meu negócio que eu fiz ah o que, que é que esse aqui é bom hein? Esse treco aqui é do bom hein? Ó Timmy's Mom, PTA President, Snide comments about my brownies? é PTA e isso. ó. Ah, não! Snide Galera! <risos> <O> vídeo. <risos> Espero que tenha gostado. Se inscreve aí no canal, deixa o like e fui. Meu. Ah, aviso Eu tenho um servidor no Discord Eu tenho uma conta na Twitch É isso, você vai passar lá Dá um salve, eu não coloquei nada ainda Mas ok, tchau E este vídeo continua